sejam bem-vindos a mais um Notícias marketing Digital 360. Portanto, hoje vamos fazer um resumo desta semana. Hoje é dia 26 de agosto e aconteceram muitas novidades. Todos os dias acontecem novidades e, por isso, como é habitual, nós vamos fazendo aqui um resumo das mais importantes. Naturalmente, vocês podem complementar nos comentários com outras, já que este mundo é gigante de novidades de redes sociais, de marketing digital, de tecnologia, de vídeo e de equipamento. Então eu tenho aqui algumas, alguns temas que estão na própria descrição do vídeo os temas que eu vou abordar. Vocês podem igualmente ir fazendo questões em direto sobre, sobre estas, estes temas. Alguns até são bastante polémicos ou são muito recentes, ainda não sabem como é que se faz e por isso vamos interagindo ou vão colocando questões sobre outras novidades que foram surgindo. Eu vou-vos acompanhando aqui nos comentários. Uh, por isso vão, vão, aliás, nos comentários vão já identificando quem é que está a ver, quem é que está a ver e de onde é que estão a ver, para eu ir também uh, acompanhando a vossa interação. Então, a primeira notícia tem a ver com as histórias. Eu já tinha falado isto noutra transmissão, eu vou mostrar aqui uh, no ecrã, portanto, se forem ao blog do Instagram, isto não é novidade, uh, temos as histórias, portanto, já aconteceu há algumas semanas talvez já há duas semanas ou três, mas o que é novidade, pelo menos para mim, é que eu tenho as histórias agora no meu Instagram e experimentei hoje. Portanto, eu fiz a atualização hoje de manhã da aplicação em Android, acredito que no iOS também já esteja disponível, penso que sim. Depois de fazer a atualização, passei a ter as histórias disponíveis. E as histórias, tal como está aqui na imagem, estas histórias, eu vou até ampliar aqui um pouco, talvez assim, vejam melhor, Nestas uh, histórias, logo na home page, vocês, em cima, aparece vários círculos redondos uh, e depois de vocês verem esses círculos redondos, uh, tem em cima um botão mais para adicionar as vossas histórias. Uh, ao contrário do que eu esperava, eu gostei muito. Uh, eu pensei que não fosse muito interessante. Ah, é uma cópia de Snapchat. Eu gostei muito, acho que faz muito sentido. Uh, para mim até faz mais sentido do que o Snapchat. Eu fiz uma publicação hoje de manhã, deixa eu ver quantas visualizações tenho, uh, e superou muito do, o, as do Snapchat. Também claro que no, no, no Instagram uh, tenho, já, já é um trabalho que faço há algum tempo, naturalmente. Mas gostei muito, fiquei fã. Eu gostava de saber qual é a vossa uh, opinião. Sobre, sobre as histórias. Quem utiliza? Já agora digam-me se vocês já têm as histórias no, no, no Instagram, se têm se não têm E quem tem, digam-me uh, digam uh, se vocês gostam. Estou a ver aqui, tenho 139 visualizações e publiquei apenas um snap, uma coisa muito simples. Um snap, não, uma história. Publiquei há 6 horas, 130, 140 visualizações só de uma, uma coisa muito simples. Portanto, nem dei seguimento, mas vou dar, uh, vou dar mais, mais publicações. Eu gostei, portanto, nós tocamos no Snap para avançar para o próximo, fazemos swipe para avançar para a próxima história se não fizermos nada, continua. Vidente de como o Snapchat também funciona assim. Podemos desenhar, podemos escrever, não tem os filtros nem as lentes como tem o Snapchat, mas está muito simples, também não tem a possibilidade de adicionar fotos que já vocês já tenham guardado o Snapchat, agora deixa adicionar com a nova função do Snapchat. Eu acho que está bem assim, que está simples, acho que resulta, acho que foi uma boa jogada, porque no Instagram é um sítio onde nós publicamos muita coisa mais pessoal e, e por isso acho que é interessante esta funcionalidade. Ainda não experimentei nas páginas empresariais que acabei de ter hoje também, se também está disponível, mas vou experimentar isso. E com isso passo à próxima notícia, que são as páginas profissionais. Ah, já agora, se formos ao Instagram, a versão web, não aparecem as histórias, portanto, só aparece na aplicação. E agora vamos passar às páginas profissionais. Nesta conta que eu estou a mostrar, o Web2Business, que é a minha empresa, já tenho, publiquei hoje mesmo, a página profissional. Portanto, na página profissional tenho as estatísticas, já tenho aqui as estatísticas, tenho a possibilidade de adicionar um e-mail ou um telefone para fazer contacto diretamente através da página, e outras funções adicionais muito interessantes. Como é que se fica com páginas profissionais? É provavelmente a questão que vocês estão uh, a pensar. Uh, já agora eu queria que me dissessem se algum de vocês já tem as páginas profissionais uh, no Instagram. Portanto, se tiverem, digam-me e podem dizer qual é a vossa, a vossa página. Podem até colocar o link na própria descrição para, para podermos ver. O uh, que é que eu fiz? Uh, eu no meu Instagram tenho várias contas do, do Instagram adicionadas e nestas contas que eu adicionei numa delas eu consegui ter a página profissional, portanto não, te, não tenho em todas, porque na Vasco Marques não tenho. Então como tenho uh, várias contas adicionadas uh, eu posso, uh, posso comutar entre contas, então comutei para a conta da empresa e automaticamente apareceu um aviso em cima a dizer que eu posso ativar a conta profissional. Portanto, quem define o acesso é o próprio Instagram. Portanto, o que é que têm que fazer? Nas vossas contas relacionadas à empresa, negócio ou projetos, comutem para essa conta no Instagram, ou façam login nessa conta, e vejam se aparece um aviso azul em cima. Me apareceu um aviso azul em cima, carrego no botão e foi rápido, depois selecionei a que página do Facebook eu quero ligar, tem que ser a página do mesmo nome, não é? Ligam à página, está feito, foram 10 segundos. Passei a ter logo as estatísticas, não é retroativo, é só daqui para a frente. Fiquei logo com um call to action no meu perfil, uh, fantástico. Fantástico, o Instagram já devia ter isto há mais tempo, portanto, eu só hoje consegui ficar com esta função. Uh, resta saber, eu até posso ver já, por acaso, ainda não experimentei, vou ver em tempo real. Resta saber se as histórias também estão disponíveis para esta conta. Ora, deixem-me ver. Estão. Estão, sim. Ok. Uh, ok, isto são boas notícias. Portanto, as empresas podem e devem também criar histórias uh, para o Instagram. Estas histórias ficam durante 24 horas. A grande vantagem é que podem criar várias peças de conteúdo sem chatear. Às vezes nós restringimos um bocadinho o conteúdo nas redes sociais para não ser uh, uh, incomodativo. Uh, e por isso é interessante uh, estarmos a acompanhar isso. Mais novidades, temos muitas novidades, não falta novidades. Aqui uma novidade muito simples, tem a ver com o Twitter e na descrição já é possível colocar emojis. Eu fiz aqui um teste, portanto coloquei aqui um Emoji, três, aliás, e fiquei aqui com o Emoji. Nada de especial, mas foi um, um update. Já agora está a acontecer aqui também uma outra coisa interessante. Eu vou tentar sair diferente. Ok. Este vídeo está em autoplay, isto não é uma novidade, é uma novidade mas já saiu há algum tempo vocês podem carregar vídeos até 140 segundos portanto aqui no player diz 2 minutos e 20, portanto 140 segundos nativo, e quando o fazem fica em autoplay tal como está este tal como acontece com o Periscope, eu não carreguei em lado nenhum e o Periscope entrou em autoplay também são... aconteceram há poucas semanas ou poucos meses, portanto o o, o Periscope está integrado com o Twitter, dá para fazer transmissão através do Twitter diretamente do Periscope, fica também em autoplay, por isso quem utiliza Twitter, façam Periscope e carreguem vídeos nativos para terem mais alcance com as suas publicações. Mais novidades. Temos aqui uma que eu gosto muito, que é diretamente no Facebook. Um, o Facebook já deixa publicar conteúdos, já há algum tempo, conteúdos, portanto, várias imagens e converter em vídeo, portanto, slideshow, mas era um recurso muito, muito pobre. Uh, ele foi melhorado e agora o Slideshow é muito interessante. Para isso, vocês acedam à vossa página do Facebook, carregam a opção de imagem e escolhem a opção Slideshow. E ele permite adicionar 3 a 7 fotos. Eu já adicionei aqui 7 fotos. Vão buscar as fotografias que quiserem. Quais são aqui as grandes diferenças? Agora podem manter a proporção original da foto, podem passar para quadrado, antes o Facebook só fazia em formato quadrado, ou podem passar para o panorâmico. Neste caso eu vou manter o original que é para manter as proporções das fotos. O grande problema que tinha é que só dava em formato quadrado e, portanto, a parte lateral das fotos já era perdida e, e, em alguns casos, deixava de fazer sentido. Se fizer aqui play, estão a ver aqui, corta as pessoas. Uh, enfim, perde, perde o sentido. E era assim que o Facebook fazia e era um bocado desinteressante. Portanto, com o original ficou melhor. Podem escolher o tempo de cada imagem, podem escolher a transição e, agora, a grande novidade, perguntavam muito, é podem colocar uma música? Não tem muitas opções, não podem carregar a vossa música mas podem criar uma música e agora sim ficam com um Slideshow mais interessante, mais profissional, com uma transição de desvanecer e por isso está bem mais interessante. Gostei muito desta novidade. Uma pequena alteração, mas que às vezes dá imenso jeito uh, para poderem, uh, por exemplo, um evento, têm fotografias, querem partilhar imediatamente, um portfólio, novos produtos, querem fazer rapidamente um Slideshow para o Facebook, esta opção agora é suficiente. A anterior era fraca, esta é aceitável. Portanto, dá para publicar conteúdos. O YouTube tem uma opção idêntica, muito mais sofisticada, mas é no YouTube, aqui no Facebook, é mais uh, prática. E agora vamos aqui a uma outra, uma outra novidade, um bocadinho mais técnica, que tem a ver com sites mobile. Uh, então, uh, está aqui no próprio blog do, do Webmaster do Google, tem aqui uma novidade, eles dizem que há dois anos para cá, que colocaram aquele level, aquela etiqueta para mobile, que é quando o site é mobile, aparece no Google. Muito bem, fizeram isso. Os sites que não são mobile são altamente penalizados. Até aqui nada de novo. O que eles dizem agora é que a partir de janeiro de 2017, portanto, recomendo que já comecem a tratar de otimizar os sites, vão penalizar os sites que têm... Eles explicam aqui, mas eu vou mostrar a imagem que é mais fácil e até vou colocar aqui em tamanho maior. Cá está. Neste formato, vocês veem melhor. Na verdade, eles vão penalizar sites que tem estas três, estas três possibilidades, que é, tem um banner muito intrusivo, uh, portanto que, que deteriora, na verdade é o que deteriora a experiência. Uh, tem aqui um intersticial, que no fundo é, um, é uma, um, uma imagem que bloqueia todo o ecrã e que a pessoa tem que fechar esse, esse, essa publicidade que está a ocupar todo o ecrã, que são muito chatos. Um, ou então, um outro tipo de o que aparece normalmente na parte above do fold, acima da linha, e que a pessoa tem que carregar uma seta ou fazer scroll ir para o conteúdo. Vê-se muito e, isso agora. Eu, por acaso, vejo muitos sites dizem que resulta... eu testo isso. Na minha opinião, tudo o que deteriora a experiência do utilizador é mau. Pode dar mais resultados, mas o que é que nós queremos? Uma boa experiência do utilizador ou resultados? O que é que queremos jogar? Curto prazo ou longo prazo? Por isso, e o Facebook, claro, o, aliás, o Google dá a razão àquilo que as pessoas querem, que é isso, e, portanto, os sites vão ser deteriorados. Não quer dizer que se vocês tiverem algum interstício, algum banner que até estejam a rentabilizar, muito um bloco, estejam a ganhar dinheiro com isso, para pagar as contas, e que não queiram retirar isso porque vai decair, não vão deixar de aparecer no Google. Vai ser mais um dos centenas de fatores que eles vão considerar para dar menos relevância. Portanto, pesem o que é que, o que, é, que é mais importante e até façam experiência. Depois, eles mais abaixo, tem, tem um exemplo de como deve ser, deve, deve passar a ser então, Uh, esses pop-ups ou esses banners. Eles não dizem que não se deve ter, mas dizem que deve ter uma experiência melhorada. Então, no caso de banners, portanto, ter um banner que facilmente eu posso, posso fechar, ou aqui até o exemplo dos cookies, que deve continuar a ter o, o banner dos cookies o mais discreto possível. Uh, no caso, por exemplo, de avisos para uh, por exemplo, maiores de idade, sites de bebidas alcoólicas ou similares, deve continuar a ter também esse aviso. E tem aqui um exemplo de um outro banner, até para instalar uma aplicação, quando o site tem uma aplicação que está lá em cima discreto, portanto pode ter banners, pode ter pop-ups, pode ter algum tipo de, de informação mais atrativa, mas que não deter a experiência do utilizador e que ele consiga facilmente fechar, é isso que o Google apela para ter melhor experiência. Portanto, neste artigo te explica mais detalhes sobre isso para quem quiser uh, implementar. O, o, temos aqui uma outra novidade que é o site WIDIO. Eu costumo recomendar nas formações, o idio.co, recomendava muito, acontece que eles deixaram de ter plano grátis, o que é uma pena. Uh, só têm plano agora de demonstra demonstração, aqui estou a tentar ver se tem aqui o, o, até os preços, está aqui preços. Uh, portanto, podem fazer agora o trial, de 5 dias, ainda por cima o trial é muito curtinho e depois começa em planos. Agora deixa passar valor mensal. Uh, se for mensal, 59 dólares por mês. Bastante caro, mas passarem para anual, passa, fica em 19. Uh, é uma pena, para quem queria criar vídeos já era muito fácil, tinha uma, um plano grátis interessante, deixou de haver. Uh, quando as ferramentas são muito boas, acabam por retirar os planos grátis. Estou-me a lembrar do, do Instapage, para fazer landing page também, há, desde outubro ano passado, que deixou de ter planos grátis, havia um plano grátis. Mas, ficam a saber. Uma outra novidade aqui para os amantes da fotografia e do vídeo, a Canon a lendária 5D, que já tem 11 anos de vida, já vai no Mark IV, 4, versão 4 e que saiu com algumas novidades. Eu, por acaso, tenho uma Canon, é a 70D, não é 5D. Eu gosto de equipamento da Canon, mas a Canon normalmente é lenta a fazer upgrades ao seu equipamento. Normalmente é lenta e não faz nada de extraordinário. É muito conservador nas atualizações. Mas fizeram aqui algumas atualizações interessantes nesta câmera. Esta é uma câmera full frame, portanto, para profissionais, tem lentes full frame. Tem GPS, tem Wi-Fi, filme em 4K, embora o 4K não seja nada de extraordinário as suas características técnicas. Melhorias... Tem o Dual Pixel, tal como tem a Canon 70D, aliás, que foi a primeira câmara, Foi a primeira câmera DCLR com, com características de vídeo realmente interessantes, que é o Dual Pixel, que permite fazer focagem automática, até aqui as reflexes, tinha que se fazer focagem manual, bom para profissionais, mal para amadores. E este dual pixel ajuda muito na focagem em vídeo e mais algumas novidades que esta câmara traz. Portanto, quem quem adora a fotografia profissional certamente já está com os olhos nesta câmara, que são câmaras para alguns milhares de euros só o corpo, fora as lentes. Mas para o mundo profissional é uma boa novidade. Para um público mais amador temos o mas para um orçamento igualmente esticado. Temos aqui o Osmo Plus, surgiu no ano passado o Osmo, que no fundo era a câmara do, do drone, do drone topo de gama da DGI, em que essa câmara era vendida a bolso com suporte. Isto no fundo é uma câmara estabilizada, que tem uma gimbal, em que eu posso filmar e tem uma estabilização superior a uma câmara de filmar. Muito interessante, custa algumas centenas de euros como uma câmara de filmar amadora. A novidade é que agora a Osmo Plus tem a possibilidade de fazer zoom. E isto para algo como a Gimbal é realmente uma novidade. Também já comecei a ver alguns drones que fazem zoom, o que é interessante. E a DGI irá por aí, provavelmente a próxima versão dos seus drones. Portanto, esta é uma novidade para quem quer um investimento com algumas centenas de euros. Grava com, com, com esta câmera, que é 4K, o smartphone é para operar a câmera. É uma novidade interessante. Mais duas novidades para terminarmos. Uh, na área de edição de vídeo, portanto, esta é uma solução, o Pinnacle Studio, uma solução que eu, por acaso, já uso há muitos anos, há mais de 10 anos. É uma solução, está entre o amador e o profissional, é muito simples de utilizar, qualquer pessoa consegue aprender e tem novidades, mesmo, interessantes. Diria que, pró, até. Tem vindo a ter novidades ao longo tempo. Tem aqui uma novidade interessante que é o Motion Tracking with Mosaic Blur. O que é isto? Uh, eu posso selecionar uma zona que eu quero do vídeo e e desfocar essa zona ou adicionar algum elemento gráfico, por exemplo, uma legenda, pontuação e um automóvel, alguém está-se a mexer e acompanha. Como o YouTube agora faz, é possível adicionar uma, uma desfocagem numa cara de uma pessoa e ele faz motion tracking, o que é notável para o YouTube. Aqui ele faz em edição de vídeo, de uma forma muito simples. Isto é possível fazer em outras ferramentas mais profissionais, mas aqui faz de uma forma muito simples. Uh, stop Motion Animation, portanto, tem funções avançadas. Tem aqui uma, uma opção que me interessa muito que é editar vídeos de 360. Isto para um software que não é profissional é realmente uma função muito, muito boa. Estou mortinho por utilizar. Vou fazer o upgrade de software, eu tenho a versão 19, vou fazer upgrade para a 20. Quem gosta de vídeo 360 é muito bom. Tem efeitos especiais, New Blue, que é um evento é, para também para software profissional e permite fazer multi-camera editing, ou seja, eu posso ter aqui pistas com várias câmaras e eu consigo estar a editar vários planos de várias câmaras em que soluções como Premiere fazem isto, mas este, este software faz de uma forma muito simples. Edita em 3D, 4K, etc. É uma solução, é a solução mais económica que eu conheço para editar atenção para PC. Este software é para PC, não é para Mac. Para Mac vão usar o Final Cut e que custa mais ou menos 100€. 100 euros. Portanto, para, para um preço de edição de vídeo, estamos a falar de um software de baixo custo. É interessante. Tem aqui um mix entre... Facilidade e profissional, quem quiser fazer vídeos hum, sem gastar muito tempo em aprendizagem, uma solução que eu gosto muito, tem aplicação para iPad, também é muito interessante. Por fim, Wirecast é provavelmente das melhores soluções para livestream, é a que eu estou a usar neste momento, com Chrome aqui, em tempo real, vários planos, etc. E teve uma atualização, portanto, para a versão 7, com muitas novidades, mais rápido, uh, editor em tempo real de vídeo, com, com efeitos. Uh, sincronização de vídeo com áudio, com funções mais avançadas, posso fazer delay do áudio do vídeo para não ficar desincronizado, audio mixing, o ISO recording, esta opção muito interessante, normalmente vista em soluções, normalmente topo de gama a nível televisivo, isto o que é que significa? Se eu tenho várias câmaras, apesar de ele estar-me a transmitir o canal misturado e o gravá-lo, está-me a gravar os canais independentemente em fecheiros, se eu quiser editar mais tarde. Esta é uma função muito pro, muito boa. Funções avançadas de título, correção de texto, correção de cor em tempo real, color correction e títulos 3D. Portanto, algumas das novidades. Quem quer uma solução profissional Live Streaming Wirecast ou Vmix, também é uma boa solução. O Vmix é mais barato que o Wirecast, eu gosto muito do Wirecast, tem para PC, tem para Mac, não é uma solução barata, é uma solução cara, mas é uma solução muito boa, portanto compensa o investimento quem fizer transmissões semanalmente, por exemplo, e querem, querem mesmo investir na transmissão, vá comprar equipamento, é uma boa solução. Bem, é, é tudo. Tenho ainda aqui uma questão. Podem fazer mais questões antes de eu terminar. Eu vou terminar dentro de um minuto. Portanto, se quiser fazer alguma questão sobre estas novidades ou outras novidades que tenham acontecido há mais tempo, estão sempre a surgir, podem fazer. Tenho aqui uma questão do Vitor Martins e o Vítor Martins diz-me se, se já conheço uma concorrente da Osmo. Uh, não, não conheço nenhuma concorrente da Osmo. O mais próximo que existe, que a mim agrada-me muito mais, uh, o mais próximo que existe é comprar uma gimbal para smartphone. E foi o que eu fiz. Uh, porquê? Tenho mais liberdade. Então, a gimbal mais interessante que existe neste momento... Existem gimbals para vários preços, para smartphone. Mas isto requer que vocês tenham uma boa câmera do smartphone. Eu uso a câmera do S6, do Samsung, que é extraordinária, provavelmente das melhores câmeras. Uh, e por isso optei por comprar uma gimbal, que eu até vou, vou mostrar-vos qual é a gimbal que estou a utilizar. Uh, que é Feiyu, o nome é estranho, eu sei que é. E eu já experimentei, é muito bom. Agora estou aqui a tentar encontrar, agora Fei Ok, está aqui. A eu comprei mesmo, foi na loja da, da Apple, para Portugal, era o único sítio disponível, não, não foi fácil encontrar. Eu vou mostrar-vos qual é a solução que eu tenho e que gosto muito e quando dou para as pessoas comentarem fico impressionadas. Portanto, é esta solução, solução, Fayutech G Pro, G4 Pro. Atenção que há várias versões, esta é nova. Aqui está a 300 dólares, 299, uh, isto para Portugal fica um bocadinho, ainda sabem que a inflaciona sempre um bocado, 300... 350 ou 390 euros, portanto, está próximo dos 400 euros. Vocês podem colocar aqui qualquer telefone, incluindo uma GoPro com algum, se puserem um calçazinho para adaptar, qualquer equipamento que caiba aqui, porque não seja muito grande, uma câmera de filmar não dá, mas de uma GoPro com alguma adaptação cabo, qualquer smartphone, tem estabilização, tem joystick para mover em que direção quiserem e é muito interessante. Como é o substituto do Osmo, o Osmo especialmente a nova versão com zoom, é interessante, é uma câmara dedicada, enfim, mas o Osmo vão dar 600 ou 700 euros. Aqui dão bem menos, ficam com uma gimbal para qualquer dispositivo, mesmo que façam upgrade de smartphone, tem esta gimbal. Não é bem um substituto, a mim agrada mais para as minhas necessidades, não invalidando o valor que tem uma Osmo, ou seja, se vocês forem... Quiserem uma câmara dedicada para fazer vídeos backstage, em eventos, de esportes radicais, porque ele tem boa estabilização. Uh, enfim, querem dar muita utilização e querem uma câmara dedicada, não querem estar a alocar um smartphone, vai, vai consumir a bateria, precisam para as redes sociais. Aí pode justificar o investimento. Se a gimbal vem utilizar para outras coisas, eu gostei desta, é das melhores, traz baterias, dá para adicionar um, um extensor para, para mais altitude uh, e por isso gostei muito. Bem, olha, obrigado pela vossa presença. Portanto, eu semanalmente uh, vou fazendo aqui estes updates. Vai ser à sexta-feira à tarde. À sexta-feira à tarde faço um apanhado, comunico as novidades. Entre cada semana vocês podem lançar também sugestões através das minhas redes sociais de temas que queiram ver tratados. Mas a prioridade são sempre as novidades relacionadas com redes sociais, área digital, tecnologia, equipamentos, etc. Deixem nos comentários também sugestões de temas que queiram ver abordados. Se gostaram desta transmissão, podem uh, à vontade, podem partilhar uh, com quem desejarem. Até breve!